Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo de Psicologia e hoje eu quero falar sobre a importância de praticar para conseguir desenvolver uma nova habilidade a um nível extremo. Eu estou aqui nessa rua, uma das ruas muito, muito movimentadas de Playa del Carmen e uma coisa que acontece bastante nessa rua aqui é, são apresentações artísticas. As pessoas fazem street dance, é, tem pessoas que se vestem de índio, tiram foto com as pessoas. Enfim, tem de tudo por aqui. E uh, um dos caras que faz street dance, ele dançava muito, ele conseguia uh, dar mortal, ele conseguia fazer uma técnica chamada handstand, ficar de cabeça para baixo, enfim, fazia várias coisas incríveis. E ontem eu fui conversar com ele, fui perguntar como, como poderia começar a fazer isso também, o, o que ele recomendaria para eu começar a ter a mesma habilidade que ele, porque ele fazia, fazia de uma forma incrível, enfim, era sensacional. E a gente parou, basicamente, do lado dessa árvore aqui e ele começou. Ele começou a mostrar como ele fazia para dar os mortais dele. Né? Então, primeiro, ele ficou de ponta cabeça na árvore, ia e voltava. É que não vai dar para fazer porque eu estou segurando a câmera aqui. Ele ia e voltava, ia e voltava. E depois com um pé, depois só com as mãos, depois no meio da rua. E eu perguntei para ele, caramba... Uh, quanto tempo, mais ou menos, eu tenho que fazer isso? Ou quanto tempo, mais ou menos, você fez isso uh, nessa árvore ou na parede? E ele falou que ele levou em torno de uns dois meses só para aprender um único movimento, só para... Uh, aprender a ficar de cabeça para baixo, né? sem fazer saltos, sem fazer nenhum tipo de passo de dança, sem fazer nada. Por apenas dois meses, aprendendo a plantar bananeira e ficar de cabeça para baixo. O restante, ele acabou uh, usando, demorando mais tempo para conseguir. E o porquê eu estou contando essa história para você? É porque ele dança de uma forma muito incrível, ele realmente consegue encantar todas as pessoas, e arrisco dizer que é uma das melhores, ele foi um dos melhores dançarinos que eu já vi em toda a minha vida. E ele levou basicamente dois meses para aprender a plantar bananeira, para ficar de cabeça para baixo, que é, algo, que é algo que seria muito básico frente a tudo que ele fez. E, enfim, muitas das vezes a gente acaba não tendo paciência. Para uh, praticar, para insistir, para conseguir uh, desenvolver habilidade, para realizar coisas ainda maiores. Muitas das vezes a gente acaba uh, fazendo, aprendendo algo novo, a gente não, não, não tem muita paciência para ver, ver os resultados acontecendo e a gente acaba desistindo, a gente acaba achando tudo muito difícil, a gente acaba achando uh, que as coisas elas não, uh, que elas não valem a pena, então, ou que uh, a gente não tem habilidade suficiente para isso. Né? Então, uh, o que eu recomendo para você nesse vídeo? Que você tenha mais paciência com as habilidades que você quer desenvolver. Uh, existe uma questão focada muito nos bastidores e no palco. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo as coisas com muita facilidade na vida e a gente acha que realmente tudo é muito fácil. Só que a gente esquece é do tempo que as pessoas praticaram sem ninguém saber que as pessoas praticaram ah, nos, nos, nos bastidores, que as pessoas praticaram realmente durante dias, durante horas e meses, até se tornarem boas é, em alguma coisa. Então se você quiser aprender algo novo, se você quiser é, desenvolver algo novo na sua vida, é, seja paciente, pratique, pratique, pratique, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que ainda seja algo muito ruim e que você vai ver a diferença. Eu posso até dizer por mim pelos vídeos, nos vídeos que eu faço eu não acho que de fato são muito bons. Mas, se você pegar os primeiros vídeos lá do canal, você vai ver que são vídeos muito piores. Então, durante um tempinho, eu acabei desenvolvendo um pouquinho a habilidade de falar, sem precisar editar, sem precisar pausar e, e comecei a lidar melhor com os erros também. Ah, se eu errar no meio de um vídeo, de alguma coisa que eu tô falando, não tem problema, tudo bem, eu continuo e bola pra frente. Então se você quer desenvolver uma nova habilidade, não se preocupe com os erros, não se preocupe ah, se algo está bom ou ruim, simplesmente faça, faça, faça, faça, faça até que você fique bom. E quando você menos perceber, tudo que você estiver fazendo estará muito bom e você ah, poderá ver as outras pessoas ficando muito felizes com o seu Desempenho e você mesmo também, beleza? Se você gostou, é, se inscreve aí no canal, curte aí também e comenta. Tamo junto, um abração, tchau, tchau!